Olá pessoal, aqui quem fala é o Caverninha, nesse vídeo estarei mostrando 7 novidades em The Last of Us Parte 2. O que que acontece, recentemente foi mostrada uma gameplay que se passa nos primeiros momentos do game, onde ele estaria patrulhando a área de Jackson, e uma outra parte um pouco mais adiante aos arredores da tal Seattle. Então as partes de gameplay que vocês verão no vídeo serão referente a essas duas sessões. De início, a sensação será muito parecida com as que já vimos do primeiro The Last of Us. Mas logo você irá notar uma enorme diferença em termos de jogabilidade. E aqui vão algumas dessas sete mudanças. Ellie agora terá uma nova forma de interagir com esses novos ambientes. Naught Dog projetou o game em relação ao personagem que agora está mais velha, mais forte e mais ágil. Ele pode passar por locais apertados e também pular e até fazer ataques aéreos. Mas o que mais chamou a atenção é que ele também poderá rastejar, isso significa que você pode ir furtivamente mesmo em áreas abertas, o que não era possível no primeiro game. Você também poderá atravessar diversos pontos de forma furtiva. Esse é um grande exemplo de como a Naughty Dog desenvolveu o game. O diretor do game, o de Kurt Marga, disse que o estúdio estava se focando em uma jogabilidade mais realística possível, envolvendo muito tempo de trabalho para o desenvolvimento dessa parte do game, com certeza de que os movimentos de Ellie possam ser parecidos com os movimentos de alguém que estivesse em uma situação devido à morte. Agora você poderá não somente mirar em pé, como também poderá mirar enquanto rasteja e até mesmo rastejar de cuestas. Os ambientes serão maiores, os espaços a serem observados incluirão casas, lojas e prédios, normalmente com vários andares, que serão complementos adicionais em termos de progressão do game. Também há locais escondidos e de difícil acesso, contendo mais detalhes sobre a história do game. Os efeitos do jogo parecerão mais reais e a forma de combate parece ter mais recursos. Ah! Ah! Os inimigos agora são ainda melhores do que os primeiros em questão de combate. Isso é, porque agora terá novos tipos de inimigos que o Caverninha já os mencionará. Eles irão te desafiar em uma forma diferente, o que vai te forçar a pensar na melhor maneira e estratégia de enfrentá-los. Eles também parecem mais fortes e espertos e tiram proveito dos grandes ambientes. Estranhamente os inimigos nessas duas sessões jogadas foram mais humanos, enquanto passando por WLF, que é Washington Liberation Force, que fica nos arredores de Seattle, os inimigos irão até chamar seus comparsas pelo nome, enquanto receber dano. O jogo terá muita adrenalina em ciclos, segundo a Naughty Dog, e fará os jogadores pensar no quão significativo serão suas ações. Adicionando a isso, os inimigos agora incluirão cachorros. E isso aumentará muito a dificuldade do game. Vai ter cachorro, tio. Aham. Uhum. O jogo também incluirá a forma de reações que o inimigo terá quando receber um tiro enquanto ela estiver no modo furtivo. Por exemplo, se o cachorro for machucado enquanto o dono o segura, o inimigo que o segura irá estranhar, parar horrorizado e ver se o cachorro está bem. Mas se você matar o dono do cachorro primeiro, o cachorro ficará triste e confuso porque o seu dono não estará mais se movendo. Bom, o caverninha sente muito pelos cachorros, mas esses pilantrinhas serão espertos e bem difícil de enfrentar. Eles são pequenos e além de ser difícil de acertar, muitas vezes eles não poderão ser vistos quando a grama estiver alta. E pior ainda, eles sentem o seu cheiro, o que vai fazer Praticamente impossível de acertá-los de forma furtiva. São espertos e muitas vezes acabarão com o seu sossego da sua tranquila furtividade. E se um cachorro estiver presente, você terá que tacar objeto para distraí-lo ou continuar sempre em movimento para evitar que o Loki te descubra. <risos> Como eu mencionei antes, o jogo terá novas mutações do Clicker. Parece que esse exemplo aí se chama Shambler, muito parecido com os vermes do jogo anterior, coberto de feridas petrificadas que agem como armadura. São difíceis de enfrentar e pior ainda, são imunes aos ataques furtivos. Tio. Quando eles chegam perto, eles emitem uma nuvem de fungos ácidos que toma conta do local. Da mesma forma que os cachorros te forçam a estar sempre em movimento e a improvisar, os Chamblers te forçará a manter distância e são bem perigosos em espaços fechados. Sempre será aconselhável fugir desses locks quando for possível. Será uma tática totalmente válida, segundo um dos produtores do jogo, é o tal de Shimmy Shobbies. Essa foi a lista das 7 novidades no gameplay de The Last of Us Part 2. E